Eu não aguento mais a quarentena. Eu não sei se você tem ouvido essa frase, mas eu tenho recebido uma série de perguntas de pessoas que me falam, Lídia, o que eu faço para me reinventar? Não aguento mais. E aí eu vou trazer para vocês uma história que eu vivenciei recentemente e talvez para você refletir nesse momento, né, o quanto essa história também pode impactar em você. Há dois anos, eu decidi fazer meia maratona pela primeira vez. E aí era uma escolha minha. Eu decidi escolher e fazer um volume de treino maior do que o normal. Era algo pessoal meu. Então, se esse incômodo, neste momento, é seu, já se atente a isso. E eu tive uh, num final de semana, que eu estava viajando com a minha família, e eu precisava cumprir com pelo menos três a quatro treinos por semana. E um dia eu acordei super cedo, eu estava na praia, e saí para correr. Eu tinha lá os meus 15, quase 20 quilômetros para fazer, e quando eu estava voltando, eu percebi que tinha uma mulher na minha frente, correndo. E ela estava num ritmo parecido com o meu. E como era muito cedo, era quase sete horas da manhã, né? ela ficou olhando para trás e ela estava muito incomodada de eu estar atrás dela. Porque por algum um quilômetro, um quilômetro e meio, eu estava atrás daquela mulher. E hoje em dia, assim, a gente se preocupa, né? Que tem alguém me seguindo, o que está acontecendo? E aí, o que que eu decidi? Eu acelerei um pouco meu ritmo. Cheguei perto dela, do lado dela, e eu fiz assim, oi, oi, fica tranquila. Ela estava com um fone de ouvido e eu também estava com um fone só. E eu falei, fica tranquila, eu tô indo até a praia tal e eu tô fazendo meu treino. Eu não tô te seguindo. Eu sei, eu só tô te avisando também, porque eu também ficaria incomodada de ter quase um quilômetro e meio, dois, uma pessoa me seguindo. Mas eu só quis vir te avisar. E o que, que a gente fez? A partir desse momento, a gente correu quase seis quilômetros juntas, eu e ela. A gente começou a conversar, a gente diminuiu um pouco o ritmo, a gente foi juntas né? naquele momento e, de repente, ela voltou, ela terminou o, o treino dela, ela precisava voltar para o destino dela e eu continuei até o meu. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o quanto neste momento, né, do seu incômodo, dessa sua quarentena, algo que talvez você queira revisitar ou reinventar ou mudar, como você pode se encontrar com algumas pessoas que vão contribuir com o seu objetivo para que depois você siga em frente e a pessoa também. Porque ela me ajudou ela me motivou e aqueles seis quilômetros passaram super rápidos. Eu cumpri com o meu treino, com a minha intenção, e eu tive uma parceira que eu não conhecia, mas simplesmente com o mesmo objetivo, que fez parte da minha jornada né de treinos, a gente vivenciou aquele momento juntos e depois ela seguiu. Então essa é a minha primeira dica para você se você deseja se reinventar ou se você cansou dessa quarentena, só por quê? Ou o que você busca neste momento? Busque pessoas ou assuntos, temas que façam sentido para você, que te ajudem a encontrar a motivação para o seu dia, para você levantar todos os dias, porque o cenário é este: é difícil, é incerto, é complexo. A gente não sabe quando tudo vai voltar, mas crie a sua felicidade. Tem uma meditação minha sobre isso. Crie a sua motivação e o principal, para a gente se reinventar, a gente precisa aceitar o nosso momento presente. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Na próxima semana. Então, e aí? Quem que você vai buscar para correr junto com você?